Eu quero que você saiba de uma coisa. Não importa o que você está passando na vida. Não importa que você tenha chegado ao fundo do poço. Não importa o quão sombria seja a sua situação. Este não é o fim. Não é o fim da sua história. Nem é o último capítulo da sua vida. Eu sei que pode ser difícil agora. Mas se você me escutar por alguns instantes, você vai descobrir que esse momento difícil vai passar. E se você se comprometer em usar sua dor, encontrando um significado maior que a própria dor, você descobrirá que, com o tempo, poderá mudar sua vida e ajudar os outros que estão passando pelas mesmas dificuldades. O mundo está em meio a uma crise de saúde mental. Estima-se que quase metade da população sofrerá de depressão em algum momento da vida. E antes de nos juntarmos a esta estimativa, é importante que aprendamos o porquê caímos e depois como nos recuperamos, porque, acreditem ou não, nós criamos nossos próprios sentimentos negativos, mas também podemos transformar positivamente nossas vidas e a de outros. E a razão pela qual alguém fica deprimido, geralmente se resume aos pensamentos e às crenças consistentes que temos. O ponto aqui é que se alguém está deprimido, é muito provável que o fator é externo. Será algo que não se concretizou em sua vida. Eles perderam algo fora de seu controle, ou não tem algo que está fora de seu controle. E veja só, durante os anos escolares, somos ensinados em como conseguir um emprego. Mas ninguém nos ensina a viver em um estado de felicidade. Ninguém nos ensina a importância de nossos pensamentos conscientes e inconscientes. E a nossa felicidade, não vale mais que o emprego? Sim, vale. Mas talvez você pense, a felicidade não vai pagar minhas contas. Saiba que sim, a felicidade vai pagar suas contas, pois saiba que uma pessoa feliz trabalha com dez vezes mais energia foco e agirá positivamente, mas para isso você deve decidir se autodesenvolver como prioridade. Então, leia, leia tudo o que puder ler para tornar a sua mente um lugar positivo e tome medidas para garantir que você estará em uma posição melhor na próxima vez, seja qual for a dor que estiver sofrendo, descubra uma forma para que ela não se repita e veja o exemplo de algumas pessoas que muitos consideravam ter tudo. Muitas delas terminaram por acabar com suas vidas, pois elas achavam que não eram boas o suficiente. Elas tinham um pensamento, uma crença dentro delas que dizia que não eram dignas. Essas pessoas que muitos invejavam, não se consideravam boas o suficiente. Mas você deve se valorizar, e aproveite todas as oportunidades do dia para isso. Também procure se envolver em algo onde você será uma influência positiva para o mundo. É claro que isso não significa que a vida será repentinamente perfeita, pois os desafios da vida aparecerão, mas se sua mente for forte, se você estiver em paz, a sua reação aos tempos difíceis será muito diferente. Ao invés de dizer, por que isso está acontecendo comigo? Você dirá, como posso fazer isso funcionar? E então outras pessoas olharão para você, não com pena, mas com esperança. Pois sua força se tornará sua esperança. Você realmente pode se tornar poderoso ou poderosa. Você pode abandonar o papel de vítima. Você pode deixar a dor para trás e focar em como você vai agir. Em como você pode agir positivamente. Então, suba um degrau de cada vez. E você vai ver que logo estará no topo da escada. Nunca desista. Você é uma pessoa digna, você é mais do que uma pessoa digna, você merece experimentar o quão grande a vida pode ser e você deve ao mundo ser esta mudança positiva. Dessa forma, você vai inspirar outros e quando olharem para você vão dizer, ele conseguiu, ela conseguiu e eu também posso conseguir.